Bom dia, amiga. Bom dia, amigo. Eu estou fazendo esse vídeo para poder explicar um pouco sobre o edital que está aberto pela coordenação executiva do Fórum Brasileiro de Economia Solidária para que os fóruns possam indicar os novos empreendimentos para os ciranas. Para isso, é, eu vou falar quatro coisas, para a coisa ficar bem clara, porque a razão final de eu estar fazendo esse vídeo é que está tendo muitas dúvidas, muita gente não está entendendo exatamente o que, que significa tudo isso. Então, eu vou tentar fazer alguns esclarecimentos para isso que é esse vídeo. Espero que ele ajude. Qualquer coisa é só entrar em contato também, é, mandando e-mail lá para a Secretaria Executiva do Fórum, no fórum Ou então, no meu e-mail, que deve estar aí embaixo. Tá bom? Vamos lá. É, primeiro, uma dúvida que o pessoal tem muitas vezes é... O que é o Cirandas e para que ele serve? Então, sobre o que é o Cirandas, o Cirandas, ele é um instrumento do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, do Movimento de Economia Solidária, que não é um instrumento do governo, não é um instrumento de uma associação, não é instrumento de uma organização ou universidade, ele é do movimento. Os dados, o servidor, a orientação política são sob comando da Coordenação Nacional do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Os CIRANDAS, para que, que ele serve? Ele serve para fortalecer, potencializar a construção de redes e cadeias de produção, comercialização e consumo solidários, serve para fortalecer também a articulação entre pessoas, instituições, organizações, entidades e empreendimentos. O que, que ele oferece para os consumidores? Para os consumidores ele oferece uma vitrine de produtos e serviços da economia solidária no Brasil de maneira localizada no mapa, ou seja, em que você sabe onde as coisas estão. Para os empreendimentos ele oferece ferramentas para que o empreendimento consiga ter sua visão, sua visibilidade para o mundo diretamente. Para vocês terem uma ideia, hoje um site de empreendimento no Cirandas ele é altamente encontrado no Google. Então quando você tem um site de empreendimento no Cirandas, automaticamente consumidores que estão fazendo busca no Google para procurar produtos e coisas assim, vão achar o seu empreendimento. Então para isso é um espaço que permite que o empreendimento possa ter um diálogo, uma comunicação direta com os consumidores. Essas ferramentas que tem para os empreendimentos, elas são principalmente as seguintes. Em primeiro lugar, cada empreendimento tem direito a um site próprio, gratuito, que tem uma série de coisas para que esse empreendimento possa se mostrar na internet. A sua história, os seus integrantes, quem faz parte, uma vitrine com seus produtos e serviços. E essa vitrine, ela entra na vitrine global cirandas também nas buscas que podem ser encontradas também pelo Google então, uma vitrine de produtos e serviços uma galeria de fotos e assim por diante então são, é, esse site ele permite que você tenha o seu endereço do seu empreendimento na internet é muito melhor do que um, um, blog, um blog do blogspot ou então do wordpress ou coisa do gênero porque ele é um site institucional que tem lá o rodapé com o seu endereço, tem o fale conosco histórico tem tudo bem organizado para permitir que pessoas possam conhecer o seu empreendimento de maneira fácil e tranquila e do jeito que você quiser, porque você mesmo pode mexer nesse empreendimento. Então, a primeira coisa que tem é esse site. Além do site, tem uma série de funcionalidades para poder facilitar a vida do empreendimento. Então, quando você cadastra um produto no empreendimento, no site do empreendimento dos Cirandas, você consegue colocar a foto do produto, a descrição. Você pode dizer se ele é orgânico, se ele é agroecológico, se ele é da agricultura familiar, se ele é artesanal, se ele é indígena, se ele é de um grupo de mulheres e assim por diante. Então, tem uma série de categorias em que você consegue botar o seu produto. E o que é mais legal, você consegue também dizer quais são os insumos necessários para o seu produto e cada um desses insumos, se você costuma comprar eles da economia solidária ou não. E se não compra da economia solidária, o sistema vai começando a dar dicas através do farejador de oportunidades, dicas de como você pode começar a comprar cada vez mais os seus insumos de outros empreendimentos solidários na sua região. Então, o Cirandas tem uma inteligência que ajuda a gente a se articular cada vez mais em redes. Outra coisa muito legal que tem no site é o cesto de compras, em que você pode ativar ou não, se quiser, um sistema de pedidos na internet, em que o consumidor, além de ver os seus produtos bonitinhos, com foto, descrição, tudo, e o preço, etc., de cada um dos seus produtos, o consumidor consegue adicionar cada um desses produtos e aí fazer um pedido. E aí você recebe o um pedido enquanto empreendimento e pode depois, então, fazer o um acordo com o um consumidor sobre o preço final, alguma negociação, o um custo do frete e tudo mais e poder fazer, então, o um envio é, do produto ao consumidor que fez o pedido. Né? A gente tem informações de alguns empreendimentos que, ao ativar o serviço de compras, duplicaram as suas vendas na internet. Então, isso é uma coisa bastante rica, bastante interessante, que facilita a vida do empreendimento no seu processo de comercialização é, na internet. Outra coisa bastante legal sobre esse site, esse endereço que o empreendimento tem na internet é que você mesmo pode dizer como é o endereço. É sempre assim, cirandas.net barra, aí vem alguma coisa. Então, por exemplo, se o seu empreendimento se chama Associação dos Moradores do Morro da Barreira, você pode só deixar um endereço mais simples com a razão social, com o nome fantasia do seu empreendimento. Então, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, pode, vamos supor que, que, que, o, que o, a razão social, o nome fantasia, seja... Barreira, Morro da Barreira. Então vai ser cirandas.net barra Morro da Barreira. Então ele é fácil para você poder fazer um folder, um cartãozinho de visitas, ou botar até mesmo na sua etiqueta de preço, botar um endereço fácil de guardar na internet, fácil de passar pelo telefone e assim por diante. Bem, isso é um pouco do que é o cirandas. Cirandas é do movimento, é uma tecnologia desenvolvida pela economia solidária, para a economia solidária. Não existe nada igual a isso no Brasil e mesmo no mundo, porque ele junta rede social com uma rede econômica solidária, que é diferente de uma rede econômica capitalista e convencional. Então ela tem uma série de coisas bastante interessantes nesse sentido. Agora, a pergunta é, como que se insere o empreendimento no Cirandas? Para a gente poder falar do edital que está aberto agora, da chamada que a coordenação executiva lançou para os fóruns. Como é possível inserir um empreendimento solidário no cirandas? Hoje, os empreendimentos solidários que estão no cirandas são apenas os 21.860 empreendimentos mapeados no primeiro mapeamento de 2005 a 2007. Quem foi mapeado nesse mapeamento de 2009, que não acabou ainda, ainda não entrou no Cirandas, porque não acabou o mapeamento. Então, um jeito de entrar no Cirandas, que é o único que funcionou até hoje até agora, é pelo mapeamento. Mas esse é um jeito. O outro jeito de entrar no Cirandas é através dos fóruns estaduais de economia solidária. E os fóruns estaduais através também dos fóruns municipais e regionais então o cirandas é do movimento não é necessário estar mapeado para entrar no cirandas quem define se vai entrar no cirandas são os fóruns de economia solidária quando acabar o próximo mapeamento que é esse que deve acabar em 2012 ou 2013 enfim não sei quando é que vai acabar os empreendimentos que foram mapeados aí também vão entrar no cirandas porque o fórum como ele participa do mapeamento ele reconhece os empreendimentos mapeados como sendo empreendimentos solidários, por isso que eles entram nos cirandas. Mas esse é um jeito de reconhecer, o outro é o mapeamento. Então não é necessário o empreendimento estar mapeado no mapeamento para entrar nos cirandas. Só que como que um fórum pode incluir empreendimento? Essa é uma pergunta. Já há muitos anos, já está sendo dito para os... Para os para os fóruns que o um fórum pode ter a autonomia de elaborar o seu próprio método para a inclusão de empreendimentos mas a gente sabe que tem muitos fóruns que estão com dificuldade de fazer isso então tendo em vista essa dificuldade de fazer isso a coordenação executiva do fórum brasileiro tomou uma iniciativa para simplificar as coisas que foi abrir uma chamada pública para que os fóruns consigam indicar mandar uma lista simples com os nomes dos empreendimentos e os principais, um nome ou dois de pessoas de referência dentro do empreendimento, só mandar isso, uma planilha, ao mandar isso, está dentro do cirandos. Então, tem uma chamada pública que foi aberta em setembro e vai apenas até o dia 20 de dezembro, que é o limite final para os fóruns estaduais enviarem a planilha. Então, agora eu vou explicar sobre essa chamada, que eu vejo que também tem dúvidas. Como que alguém de empreendimento tal consegue passar as informações para o Fórum Estadual, para o Fórum Estadual passar para o Nacional? Então vamos lá. Primeira dúvida que aparece: um Fórum Municipal ou um Fórum Microrregional pode mandar a sua lista de empreendimentos diretamente para o Cirandas? Não. Deve, o Fórum Municipal ou Fórum Microrregional deve dialogar com o Fórum Estadual. Mandar a sua lista para o Fórum Estadual, com uma ata de reunião do Fórum Municipal e Microregional, comprovando que isso foi decidido em reunião, e o Fórum Estadual que vai agregar essa lista que foi mandada pelo Fórum Municipal e Regional, vai agregar essa lista numa lista completa do Estado que o Fórum Estadual vai mandar, o Fórum Estadual só pode mandar uma lista, que pode ter quantos empreendimentos quiser, pode ter dez empreendimentos, pode ter mil empreendimentos. Tá? Então essa é a primeira coisa, Fórum Municipal e microregional Microrregional deve mandar a sua lista de empreendimentos para o Fórum Estadual, junto com uma, uma foto ou um scanner das assinaturas comprovando que houve uma reunião no Fórum Municipal ou Regional para indicar esses empreendimentos. Mas qual é o critério para o um empreendimento entrar? O critério para o empreendimento entrar são os critérios definidos... Na 4 Plenária Nacional de Economia Solidária Que estão no link que eu estou mandando embaixo desse vídeo Ali tem o link de quais são, tem as informações de quais são Os critérios aprovados na quarta Plenária Então os critérios já estão dados, foram definidos pelo próprio movimento É o próprio movimento que define os critérios do que é o empreendimento solidário Aí você vai me dizer Tá, mas aí é só o Fórum Estadual mandar e já está dentro? É, é só o Fórum Estadual mandar esses impedimentos vão entrar no Sinandas. Por quê? Porque os fóruns estaduais são parte do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. E ao eles mandarem essa lista, o Fórum Estadual está se responsabilizando com relação à veracidade da informação. Então, o Fórum Estadual, mandando a lista, ele assume a responsabilidade sobre a validade das informações. Que foram enviadas, essa lista que foi enviada. Mas o que, que tem que ter nessa lista? O nome do empreendimento, o endereço que eles querem ter no Cirandas, o nome de uma pessoa, de duas pessoas de referência e os e-mails dessas duas pessoas. Ah, mas tem que ter e-mail? Tem! Se não tiver e-mail, não vai entrar. Então, quem não tem e-mail, quem é de empreendimento não tem e-mail, tenta criar um e-mail criando e-mail coloca esse e-mail lá essas duas pessoas têm que ser do empreendimento então nome do empreendimento os nomes das duas pessoas e os dois e-mails dessas pessoas só isso é só isso é só isso é só o fórum estadual mandar a planilha que todos os empreendimentos que o fórum estadual indicar estarão dentro mas independente do mapeamento é independente do mapeamento, não tem nada a ver com o mapeamento. É um processo em que a gente está confiando nos fóruns estaduais, porque eles são os atores que conformam o Fórum Brasileiro. Então, os fóruns municipais e regionais mandam para os fóruns estaduais, os fóruns estaduais mandam para a Nacional. Assim, o Fórum Estadual também tem que mandar uma lista de presença das pessoas que participaram da reunião em que o Fórum Estadual definiu o conjunto de nomes, a partir dos nomes que vieram também dos fóruns municipais e regionais e dos nomes que o próprio Fórum Estadual indicou. Então, é assim que entra o empreendimento do Cirandas. É fundamental que isso seja enviado até o dia 20 de dezembro, porque a pressão de empreendimentos que querem entrar no Cirandas está muito grande. Então, os fóruns estaduais têm uma responsabilidade para isso. Quem do Fórum Estadual pode mandar essa lista? Só um dos três que fazem parte da Coordenação Nacional dois empreendimentos e uma entidade seria um dos três, tem que ser a pessoa que vai lá no formulário e vai anexar a lista de empreendimentos e a lista de assinaturas e mandar. Assim funciona o edital que foi aberto pela coordenação executiva do Fórum Brasileiro de Economia Solidária e que vence no dia 20 de dezembro. Eu espero ter esclarecido as principais dúvidas, esqueci de me apresentar, eu sou Daniel fui da Secretaria Executiva do Fórum até dezembro de 2011 e hoje sou um dos cooperados que faz parte do empreendimento solidário chamado EITA Educação, Informação e Tecnologia para Autogestão A EITA é a cooperativa que tem um termo de compromisso junto ao Fórum Brasileiro de Economia Solidária A gente, como cooperativa, é responsável pela manutenção técnica, pela gestão técnica dos CIRANDAS Então, é, o CIRANDAS é do Fórum Brasileiro de Economia Solidária e nós da EITA fazemos a gestão técnica e a organização para que as coisas aconteçam. Aliás, estamos abertos a críticas, sugestões, problemas que vocês encontrem, dúvidas. Se quiser aprender o que, que os cirandas têm para oferecer e ver os vídeo tutoriais, não se esqueça, vá para cirandas.net barra ajuda. Lá você vai encontrar as videoaulas, que são pequenininhas são muito fáceis de entender para poder ver um monte de coisa. Como fazer o Sexto de Compra, como botar um produto, como fazer a sua vitrine, como procurar produtos, como você se localizar no mapa e criar o seu, a sua identidade dentro do mapa e assim por diante. Tem um monte de explicação bastante simples que pode te ajudar, mas se tiver faltando alguma coisa por favor, as suas críticas, as suas dúvidas, os seus problemas são fundamentais para a gente estar tá podendo melhorar essa ferramenta que é uma ferramenta nossa, do Movimento de Economia Solidária e que a gente espera possa contribuir para a gente fortalecer politicamente e principalmente economicamente o um Movimento de Economia Solidária na nossa luta por um mundo que seja baseado no bem viver, uma sociedade de cooperação, uma sociedade de partilha uma sociedade baseada na autogestão. É isso, gente. Um grande abraço.